Oi, Eu... Eu sou o Gabriel Jordan do Roubagasta TRD. No meu último vídeo, eu mostrei para vocês várias comprinhas de maquiagem recentes que eu fiz. E nesse vídeo, eu mostrei alguns produtos da nova linha Ruby Rose Fills. E assim como eu falei no vídeo, vocês podiam comentar quais produtos vocês gostariam que eu fizesse uma resenha mais elaborada e fizesse um vídeo específico. E com certeza o que vocês mais ficaram curiosos foram os produtos da linha Fills da Ruby Rose que eu mostrei. Tenho aqui a base da linha Fills da Ruby Rose. Comprei várias cores para não ter erro na minha pele. Também comprei vários pós translúcidos. E no vídeo de hoje, eu vou aplicar essa base aqui com vocês Eu vou falar tudo o que ela promete, se ela performa bem Vou falar sobre textura, cores, desempenho E não vai ser diferente com o pó Vou analisar ele bem direitinho também Pra que vocês saibam como é que foi a minha experiência usando esses produtos Então, se você quiser conferir tudo isso, já deixa o seu like aí embaixo Se você for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo E claro, continue assistindo <risos> Então, se você me acompanha aqui no canal, você sabe que eu sempre faço as minhas resenhas de base depois de ter feito a minha rotina de skincare. Então, o que vocês estão vendo aqui é a minha pele sem nada. Hoje eu fiz a minha rotina de skincare porque isso realmente eu faço todos os dias. Mas a minha pele tá sem primer, sem BB cream, sem nada do tipo. Vamos começar a um pouquinho sobre a base, que eu acho que é o que vocês são mais curiosos. Se você me segue aqui no canal, você também sabe que eu sempre leio a premissas dos produtos no site da marca e a gente tem algumas coisas interessantes para conversar aqui. Vou ler aqui exatamente as palavras que a Rubiro Rose postou no site dela. A base da linha Fios proporciona uma cobertura média, capaz de construir camadas, ideal para quem quer corrigir imperfeições e uniformizar o tom de pele, sem deixar com aspecto pesado. Ela possui textura em mousse, que deixa a pele com um toque aveludado. Está disponível em 21 tonalidades e é indicado para todos os tipos de pele. Agora eu vou ler para vocês o que está escrito aqui no rótulo, na parte traseira da base, a mesma base que está listada no site. A base líquida Fills Ruby Rose possui uma textura mousse, ótimo, que proporciona uma alta cobertura e toque a à pele. Sua ação corrige e melhora a aparência e textura da pele, reduzindo imperfeições. Já começamos aí com uma incongruência, né, entre a base em si e as informações da base no site. O site me prometeu uma cobertura média, a embalagem tá me prometendo uma cobertura alta. Quanto à cartela de cores, mais uma vez, em mais um lançamento, a Ruby Rose decidiu que seria uma ótima ideia mudar a cartela de cores e as configurações de classificação das bases. Eu ficava entre o badge 2 e o badge 3, nenhuma das duas bases antigas realmente dava um match perfeito comigo E de acordo com o site e o Instagram da marca A base castanha 20 corresponde à badge 2 antiga Algo que vale a pena mencionar antes da gente abrir as bases É que elas são livres de crueldade, né De acordo com o selo que tá impresso aqui na embalagem Mas em nenhum momento essa base me prometeu ser vegana ou nada do tipo Caso você tenha interesse em saber Vamos lá, vou começar fazendo um swatch com o meu dedo mesmo Da cor castanha 20 Pausa pra gente apreciar essa embalagem que tá bem bonita. Eu já achei um super desenvolvimento, né? Da primeira embalagem para as antigas e para essa aqui também achei bem mais bonita. Continua naquele modelinho de bisnaga que não é o meu favorito, mas a base realmente tá bonita. Vou aplicar aqui entre o rosto e o pescoço. Olha, de cara eu já sinto que ela tem uma textura mais fininha. E aqui nós temos a cor amêndoa 30. Eu vou optar por usar a castanha 20, que é a primeira que a gente fez o swatch. Vou começar aplicando algumas gotinhas, bem espalhadinhas pelo meu rosto, pra gente ver mais ou menos qual é a concentração dela. E se vocês me acompanham já há muito tempo, vocês também sabem que nas minhas resinhas de base, eu sempre faço um lado do meu rosto, aplicando com o um pincel e o outro na esponjinha. Primeiramente eu vou começar com uma quantidade pouca de base e vou espalhar na esponjinha pra gente ver como é que fica o efeito Olha só, apliquei pouco produto, como vocês viram, e também espalhei na esponjinha, que absorve um pouquinho de produto. Eu percebo que, de fato, a base deu uma cobertura média, né? Assim, leve pra média. De fato, tá entregando a textura aveludada que a embalagem me prometeu. Vou aplicar também só um pouquinho desse outro lado aqui, e vou espalhar usando o pincel Kabuki. Mas lembrando que o pincel Kabuki, ao contrário da esponja, não absorve produto. E olha só, aplicando pouco produto no lado do pincel, eu consigo observar desse lado aqui, uma cobertura levemente mais alta, mas a cobertura ainda tá assim, meio leve pra média. Lembrando que o site me prometeu uma cobertura média e a embalagem aqui do produto me prometeu uma cobertura alta, mas de acordo com a Ruby, a gente pode construir camadas, então a gente ainda vai, né? Vou voltar pro lado da esponjinha e dessa vez eu vou aplicar mais base normalmente como eu aplicaria, mas antes disso eu vou falar pra vocês sobre a textura da base. Eles falaram que é uma textura efeito mousse e isso aqui não é textura mousse, isso aqui é uma textura normal gente, é uma textura em creme eu acredito que a intenção na hora de veicular o produto como mousse era dizer que era uma textura mais leve e de fato essa textura é extremamente leve comparado com os outros produtos da Ruby Rose, há muito tempo atrás tinha -se um pensamento né bem popular de que bases mais grossas ofereciam coberturas mais altas e bases mais finas e mais líquidas ofereciam coberturas mais leves o que hoje em dia já não é o caso, já existe tecnologia pra te proporcionar uma cobertura alta numa textura leve. Vou aplicar aqui normalmente a quantidade de base que eu aplicaria no meu rosto direto no lado da esponja, sabendo que ela vai absorver o produto. Preciso falar aqui de todas as bases da Ruby que eu já testei Desde a primeira até a última Essa aqui é a mais cheirosa de todas Eu não sei identificar qual é o cheiro, mas me agrada muito É um cheiro bem fresh Normalmente, entre uma base perfumada e uma base com cheiro químico Eu prefiro uma base com cheiro químico, né? E essa aqui, mesmo sendo perfumada, é muito agradável Não me incomodei com o cheiro de forma alguma Inclusive, achei uma ótima escolha Olha, aqui já tem a quantidade de base que geralmente eu uso E vou pegar aqui o meu espelho de aumento, né? Pra eu olhar bem de perto a cobertura da base definitivamente ficou alta na segunda camada Desse lado aqui, eu tô olhando aqui bem de perto mesmo E eu consigo ver um outro lugar que não cobriu 100%, sabe? É como se tivesse coberto, sei lá, 95% Então definitivamente é uma cobertura alta, sim Em comparação, vocês estão vendo aquele outro lado que eu apliquei no pincel Porém, eu usei pouco produto E esse lado aqui é a quantidade que geralmente eu uso Vejo pouquíssimos detalhes no meu rosto Como, por exemplo, um outro sinalzinho aqui perto do nariz E talvez esse sinalzinho aqui na testa Que eu acho que na cama a câmera nem deve estar pegando tanto agora eu vou voltar para o lado do pincel para mostrar para vocês como é que ficaria nessa mesma quantidade porém aplicado com o um pincel, que não absorve produto olha só, esse aqui é o lado que eu fiz a segunda camada com o pincel, usando mais produto, né, como eu já expliquei pra vocês e pra ser bem sincero pra vocês eu não tô percebendo uma diferença muito gritante não tô percebendo uma diferença muito óbvia entre os dois lados, como eu falei pra vocês aqui no visor da câmera eu não consigo ver nenhuma mancha aqui no espelho de aumento, eu consigo ver coisas discretíssimas, como por exemplo alguma ou outra manchinha de sinal, sabe, mas ainda assim essa base tá entregando uma cobertura alta a base tem uma radiância e mesmo quando quando ela assenta, esse lado aqui tá assentado já, esse aqui tá assentando, ela continua brilhando, sabe? Particularmente, eu gosto desse tipo de base. Então, de fato, a base é de cobertura média, assim como tá no site. Mas se você construir as camadas, você consegue uma cobertura alta. Eu vou avançar um pouquinho aqui na minha maquiagem pra aplicar o corretivo, vou cortar essa parte do vídeo. Mas eu vou aplicar um corretivo que eu sempre uso aqui no canal, que é o da Natura, né? Porque eu já sei como esse produto performa, já uso ele há anos. Então, o que performar de diferente, eu já vou saber que não foi ele. Não sei se vocês vão conseguir pegar isso aí na câmera Mas olhando aqui no meu espelho Eu consigo ver uma leve marcação no meu suco nasogeniano Que é como a gente conhece esse bigodinho chinês aqui A linha do sorriso Fora isso, eu não tô vendo nenhum outro mau comportamento No resto do meu rosto Só nessa linhazinha mesmo E levem em conta que eu estou falando durante esse vídeo, né? Então é algo a levar em consideração Vamos agora para os pós da Ruby Rose, né? Tenho aqui três deles e são todos iguais Nas informações tiradas direto do site Tá dizendo o seguinte Possui acabamento mate e textura ultra fina e leve que disfarça pequenas imperfeições deixando a pele sequinha, livre de oleosidade. Serve para todos os tons de pele e não estoura no flash tá dizendo aqui no modo de zap que o pó conselho de um pincel para pó ou com o esponja depositando até que o produto penetre na pele garantindo a pele sequinha como vocês sabem eu prefiro aplicar com a esponja e uma coisa que eu já observei no vídeo das comprinhas né que eu mostrei para vocês pela primeira vez é que esse pó é extremamente fino então realmente quando eles falam que é ultra fino é demais mesmo peguei um pouco aqui na minha esponja e já vou depositar normal no meu rosto Bom, acabei de aplicar no meu rosto. Como vocês estão vendo aí, ele não é um pó tão aparente. Assim como o site prometeu e cumpriu, ele tem uma textura ultra fina e leve. Enquanto você tá aplicando, ele já vai meio que sendo absorvido pela pele. O que eu até gostei. Gosto bastante de pós com texturas finas. Acho que todo mundo, né? Eu sinto um cheirinho de coco quando estou tô usando esse pó. Então, é um cheiro agradável. Não sou o maior fã de fragrâncias de coco em cosméticos, e em alguns, pode se tornar muito enjoativo. Mas nesse tá bem de boa. No entanto, essa textura. Ultra fina, tem um ônus Que é o seguinte, pra ela voar muito fácil Enquanto eu tava aplicando, é um pouco difícil você não respirar esse pó Então teve uma hora que entrou na minha via respiratória Mas de imediato Só tocando aqui no meu rosto Eu sinto um efeito bem aveludado na minha pele Bem aveludado mesmo Eu acho que casou muito bem com a base Que eu testei antes, né, porque tá um efeito muito bom Eu vou pegar um pouco mais de pó Aqui dessa vez no pincel Só pra gente selar mais o restante do rosto Também já aproveitar pra tirar o excesso Aqui das áreas em que eu depositei o pó Agora que a minha pele tá selada, eu queria muito fazer um teste de água Olha só gente, molhei consideravelmente o meu rosto, apenas esse lado aqui, pra vocês ainda terem esse outro aqui como referência E o que que acontece? As gotículas de água estão todas clareando, muito provavelmente porque estão tirando os resíduos do pó Mas eu vou deixá-las aqui gente, eu vou esperar alguns minutos no meu rosto, ver o que que acontece, ver se vai mudar mais de cor E é isso aí, vou aguardar aqui, quando essas gotículas tiverem secado, volto com o resultado final Dessa tragédia, né Que são os testes de água Então, gente, voltei A água tá quase 100% seca Desse lado que eu molhei o meu rosto O que eu observo Onde caíram as gotículas de água Tá, assim mais claro Eu acho que retirou, sim, um pouco de pó Eu acho que retirou um pouquinho de base, né Mas, assim, foi um estrago muito grande? Não Olha, a cobertura do meu rosto ainda tá alta A textura dele não tá perfeita Como tava desse outro lado aqui Eu sinto que o que tirou mais mesmo Foi o pó A base ainda tá bem de boa Eu acredito que se eu reaplicasse o pó e eu voltaria até essa textura mais aveludada e suave Que eu tô aqui desse lado que eu não molhei Acredito que talvez você não tenha tantos problemas assim Caso você sue enquanto estiver usando essa base Ou então pegue uma chuvinha Então eu vou terminar minha maquiagem normalmente fora da câmera E depois que a minha maquiagem estiver completa Eu volto pra gente conversar um pouquinho mais sobre essa base e sobre esse pó Então pessoal, concluí a minha maquiagem Quem quiser saber tudo o que eu usei Me segue no Instagram que eu vou postar lá Quais são as minhas considerações? Depois de algumas horas da maquiagem completa e eu usando ela Eu consigo ver um acabamento bem natural Eu consigo ver a minha pele por debaixo dessa maquiagem aqui Eu tenho a impressão de que quando a base estava recém aplicada Ela estava entregando uma cobertura de quase 100% Agora eu já diminuiria isso aí pra uns 85% Eu consigo ver mais detalhes no meu rosto Mas essa é uma base muito bonita pra ser usada no dia a dia Principalmente porque ela é muito confortável Como vocês estão vendo, eu tô falando tranquilamente Eu não sinto essa base pesar Literalmente parece que eu não estou usando nada no meu rosto e isso é muito legal também por causa do pó que eu selei, né que foi da mesma linha da base, que é ultra fino e deu esse acabamento aveludado pro meu rosto então o que, que eu achei? eu aprovo a base da linha Fuse da Ruby Rose, com certeza não entrega a minha cobertura favorita, mas ela entrega bem próximo disso e também ela constrói camadas essa é uma base que eu usaria perfeitamente, tranquilamente no dia a dia fora que ela é uma base muito barata aqui no site da Ruby Rose ela tá custando R$25,34 na minha cidade eu paguei mais barato, eu paguei R$18,99 nessa base e pra o preço dela, ela entrega um resultado muito bom. Ela é uma base muito mais tranquila de ser usada que todas as outras que a Ruby Rose já lançou até hoje. Mas não somente pra o dia a dia também, acho que até pra fotografar de dia, com certeza eu usaria essa base aqui numa boa, sabe? De verdade, eu não tenho nenhuma reclamação muito grande dessa base, a não ser dela ter perdido um pouco da cobertura, né? Com algumas horas de uso, mas é comum com muitas bases e também não foi tão grotesco assim, né? Não foi tão impactante. E ela marcou um pouquinho aqui nos meus sucos nasogenianos, só na linha do sorriso. Quanto ao pó matificante da linha Fios, ele não esbranqueceu consideravelmente o meu rosto eu acho que o tom da base e o tom do coletivo ainda está exatamente igual a única coisa que eu diria pra você ter é um pouquinho de cuidado na hora de dosar não usa tanto esse pó porque ele é muito fino e enquanto você estiver aplicando pode ser que você inale um pouco dele e eu não recomendaria isso, não somente com esse produto, mas também com produto nenhum na base me prometeram um efeito aveludado e uma textura mousse, a textura dessa base não é mousse, como eu disse pra vocês, eu acredito que é eu... Rose Veículo é usando esse termo só pra enfatizar que era uma textura mais leve do que as outras é uma base que tá entre o cremoso e o líquido, mas não é mousse eu também nem gosto de bases em mousse e eu gostei dessa base aqui mas enfim, como eu ia dizendo, a base inclusive me promete o um efeito aveludado e eu achei que eu consegui isso usando o pó então aqui está a minha resenha, né o meu parecer da minha experiência com a base e o pó da linha Fuse da Ruby Rose tive uma experiência muito positiva no geral, tive pouquíssimas coisas que me incomodaram quase nada mesmo Lembrando que se você tem curiosidade de testar ou já testou esses produtos e teve uma experiência similar ou muito diferente, comenta aí embaixo. Isso é uma forma da gente ajudar outras pessoas, né? Eu tive uma experiência positiva, mas vai que você não teve. Me conta aí o que aconteceu quando você testou esse produto. Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo. Isso é muito importante para o meu vídeo ser recomendado para outras pessoas e para que mais pessoas possam conhecer o canal. Se for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Considere também me seguir nas minhas redes sociais. Eu